Meus amigos queridos, eu estou aqui com o seu Sebastião ó. Seu Sebastião, esse pé de planta aqui do seu lado, o que, que é isso aqui? É pimenta da Jamaica Pimenta da Jamaica Parece ó, canela Olha que interessante Não bem, não parece muito canela não, que a canela é, mais, é diferente isso. Mas o cheiro, ah o cheiro sim, o cheiro sim A gente pega uma folha assim mais, nessa Aqui ó, igual essa aqui ó Aí você faz assim e cheira é que vocês não podem sentir o cheiro daí porque não dá. Mas é impressionante o cheiro da canela da Jamaica. O senhor conseguiu por muda, conseguiu por pelo quê? Não, é pimenta, pimenta da Jamaica. Mesmo. Por muda mesmo, né? Pimenta da Jamaica. Eu falei é o quê? A ah, desculpa, pessoal, eu falei canela da Jamaica, não, desculpa, é pimenta da Jamaica. Pimenta da eu tô Jamaica. eu tô fazendo Você sabe Canela da Jamaica? Não, é pimenta mesmo. Pimenta da Jamaica. Aprendemos mais uma, pessoal.